criaturas medonhas de outro mundo visitam uma residência mulher mata sua melhor amiga durante possessão demoníaca criatura aterradora com capô vermelho e rosto desfigurado filmada na floresta indonésica jovem encontra criatura metade mulher metade cobra penteando seus cabelos no meio do mato suposto anjo de luz filmado caminhando e muito mais mas antes já vai deixando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 Em 5 de maio de 2022, uma exploração na floresta maldita da Indonésia foi transmitida em tempo real nas redes sociais. Um jovem decidiu transmitir ao vivo o que poderia ser seus últimos minutos de vida, já que os perigos dessa floresta podem ser mortais. Jelas banget suaranya. Nah. Apa ini? E dulu. Bismillahirrahmanirrahim lá no fundo parece haver alguém com uma manta vermelha. O que é isso aí, mano? Allahumma salli ala sidi naman, o que é que é embantou Kita coba ambil selendangnya, ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Os tabirahalaji, madu, ini place, gue kenapa, bro? Madu, ei! Ao aproximar a imagem, vemos o que parece ser um monstro com um véu vermelho, como um chapeuzinho vermelho do inferno. Neste momento, com a imposição de mãos, ele expulsa o demônio do ambiente. E assim ela simplesmente desapareceu. Assim, não é, siap coba ambil kerudungnya ya Bro dibantu 600 teman-teman isso? A gente vai fazer uma coisa que a gente Ok, a Allahu Akbar. Ei! Em que ela retornou e ao tocar na orla de seu manto, outro ser demoníaco se manifestou. Ei! Hey. E lá foi ele tentar expulsar esse outro demônio, mas era se arrepender amargamente. <tos> Como havíamos previsto, ele realmente registrou seus últimos minutos de vida. No Japão, duas mulheres virgens, que são melhores amigas desde os 5 anos, decidiram tirar algumas fotos para publicar no Orkut. Para isso, elas se dirigiram até uma lagoa para conseguir belas fotografias na natureza. Estava indo bem, até que no meio do mato, uma delas encontrou uma máscara branca. Assustada e ao mesmo tempo curiosa, a pôs em seu rosto. Foi quando algo estranho aconteceu. Sim, ela acabou com a vida da amiga com as próprias mãos. Aqui no Brasil e em algumas partes do mundo, é conhecida a lenda da sereia, uma criatura metade mulher, metade peixe. Por outro lado, na Indonésia, a criatura assume uma forma diferente. Lá, ela é metade mulher, metade cobra. Essas imagens foram registradas em plena luz do dia por um homem que foi ao bosque colher lenha. ijo, ijo kaya o ya? Ular. Segundo ele, os moradores da região já estão até acostumados com este tipo de visão. Aqui vemos claramente uma mulher com corpo de cobra penteando seus cabelos. Parece que existe um mundo mitológico neste país. Registradas por câmeras de segurança mostram que seria um ser reluzente andando no meio de uma avenida. Logo acima vemos um outro espectro fantasmagórico. Segundo alguns internautas, o que vemos poderia ser a manifestação de um anjo de luz, outros que seria a projeção de um universo paralelo, seres de outra dimensão em evidência. Mais adiante, os seres desapareceram repentinamente. O homem que dormia sozinho em sua residência na Nicarágua Acordou assustado com um forte estrondo vindo da cozinha O que foi isso? Ai, ai, ai, que, que... Não posso mover-me Imediatamente ele pegou o celular e começou a filmar Maldição Só o gato tinha hambre, vou dar-lhe algo de comer. Sim, uma criatura medonha surgiu gritando no quarto. Seja o que for, revirou toda a casa em busca de alguma coisa. A câmera de segurança registrou o um momento em que as criaturas se aproximaram do portão da residência. Se as imagens forem reais, fica evidente uma visita extraterrestre. Mas o que eles queriam? Por que vieram tão raivosos à casa deste homem?